Os passageiros estão cada dia mais exigentes. E para atender a grande demanda, a empresa El Catur mais uma vez sai na frente adquirindo 20 novos ônibus Amazon Bus Connection. Um investimento de 20 milhões. Os ônibus são cobertos pela tecnologia, equipado com o que existe de mais moderno no mercado, com um patamar superior em tecnologia, conforto, segurança e conectividade. O Catur sempre inovou, sempre esteve na vanguarda, o primeiro ônibus com ar-condicionado rodoviário rodando foi da empresa e veio para Rondônia, os primeiros veículos executivos vieram para Rondônia já há décadas atrás e da mesma forma a gente traz esse, essa novidade para cá. Dos 20 novos ônibus Amazon Bus Connection, 8 ficaram em Rondônia, 4 para atender Boa Vista e Manaus e 8 na região sul. Eles têm um metro a mais de carroceria o que facilita na armazenagens de bagagens. Este ônibus é o primeiro do Brasil com 15 metros de comprimento, com 60 lugares. Ele conta com poltronas leito, internet 4G grátis via Arles. A gente fica muito orgulhoso em poder estar trazendo esse serviço para Rondônia. Rondônia é, é, é, o nosso, é o nosso principal mercado, é o nosso mercado que a gente mais valoriza. E, e não podia, a gente não podia deixar de começar, a contemplar eh, Rondônia quando a gente traz um, um produto novo como esse aqui. Outra novidade é que o ônibus também tem opções de carregamento e conectividade de dispositivos móveis via USB. Além disso, o passageiro terá acesso ao serviço de streaming, que possibilita acessar a rede interna do ônibus através de um banco de dados para assistir filmes, documentários, ouvir músicas, entre outros benefícios. Nesse mundo tão tecnológico, né, a gente quis também trazer essa inter interatividade para dentro do ônibus. A gente trouxe uma, uma, um serviço diferencial, que a gente vai ter um servidor dentro do ônibus com um conteúdo e o cliente com seu smartphone, seu computador, seu tablet, para poder acessar esse conteúdo e ter essa, esse entretenimento também nas viagens que são tão longas, né? e nas trechos de BR que a gente não tem é, conexão com a internet, para poder ter agora esse entretenimento que é para poder é, se distrair durante a viagem com a Eucatur. A empresa Eucatur também se preocupou em oferecer o espaço PET para transportar o animal de estimação com exclusividade. O espaço PET é um local adequado, onde tem o um isolamento acústico, mas também existe ali... A, a, o acesso com ar-condicionado E tal, um espaço climatizado Joel Pereira, que passava pelo local Aproveitou para conhecer o novo Amazon Bus Connection Ele ficou apaixonado pelo transporte Eu vi esse ônibus bonito aqui A gente sempre está indo para Porto Velho né, Sempre vendo negócio lá, indo para Cuiabá eu Falei, vou ver que ônibus é esse pra... Vai ser ruim que eu vou querer ir só nesse agora né? Porque eles, eles vão ter que comprar mais Porque naqueles outros eu não vou mais não você gosta de conforto, comodidade, tudo isso é o que oferece. Isso, e o zap zap, né? Tem que ter internet aqui para nós estar conectado com a galera. Esse ônibus totalmente moderno, já de início, ele ficará exposto em alguns pontos para que os passageiros possam conhecer essa grande novidade. Mas durante a noite, ele vai trafegar pelos eixos da BR, passando também pela cidade de Cerejeiras, atendendo... Todos os passageiros com maior conforto e comodidade, não somente em Rondônia, como em todo o país.